as ocasiões. Eu sou a presença protetora que está sempre alerta. Eu sou a lei. Eu sou a justiça. Eu sou o juiz. Eu sou o júri. Está feito. Gratidão.